Esse server de Wars. Bom, ele te mata demais Então vamos Escreve INJAS Para entrar no jogo InJAS Duas barras Começou é o jogo, vamos subir aqui ou de casa esse é o Nossa, todo mundo matando também.